bem, hoje nós vamos para mais uma aula, tá? aula do módulo 2 de estratégias operacionais tá? onde eu estou desenvolvendo aqui no canal esse curso gratuito para vocês com um único objetivo ajudar vocês da mesma forma que eu fui ajudado no passado. Tá? É, só para deixar um indireto aqui no vídeo, olha aqui o que está escrito, o curso não é gratuito, tá? o pagamento é você engajar com esse conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas. Tá? Esse é o meu principal objetivo. É, e detalhe, o que eu passo nesse curso está sendo vendido em outros cursos. Então, não é questão de eu estar deixando de ganhar dinheiro, não. A questão é que eu estou ajudando vocês e você sabe como é a vida, né? A vida ela é recíproca. Tudo que a gente emite, traz para a gente de volta automaticamente. E como a, a parte financeira não é mais importante, não é mais importante do que saúde, do que boas amizades e do que família então vocês já estão entendendo o que, é que eu estou falando né pessoal vamos lá dando continuidade aqui a esse módulo né, que é, eu falo sobre estratégias operacionais uma informação importante é que eu não estou, em nenhum momento, fazendo nenhuma recomendação de investimento Eu não estou falando para você comprar e vender nenhum ativo, tá pessoal? Isso aí você vai ter que procurar o seu consultor de investimento diretamente na sua corretora para poder fazer isso, tá? Mas eu posso te passar o conteúdo, eu te posso passar as informações aqui de como executar, backtesting, tudo com viés educacional, beleza? Primeiramente, qual o objetivo do operacional? O objetivo do operacional, gente, é o seguinte: comprar na baixa do mercado e, quando o mercado fazer essa recuperação, sair do mercado e ir para o CDI. Ou seja, as, as operações são feitas diretamente no BOVA11, né, que é um ETF, que é uma carteira. Né, eu não sei se vocês já sabem que é uma carteira. É, e ela vai replicar ali como se fosse o IBOV, tá, pessoal, que também é uma carteira. Tá? É, então já, já deixei aqui detalhado, esse PDF eu vou deixar disponível aqui na descrição, você clica aqui e vai poder baixar esse PDF E também na descrição tem a playlist de todas as aulas desse curso gratuita tá? Então, é, como é que ele funciona, Jonathan? Me explica um pouco mais porque eu não entendi bem Então ele vai, o, o objetivo dele é o seguinte, mercado caiu, compra, mercado subiu, vende, sai da posição e vai para renda fixa, entendeu? Então é isso. Só que existe uma métrica para poder fazer essas operações. Inclusive eu fiz para vocês um backtesting no Google Docs, manual, bem básico. Dá para fazer pelo R, mas eu prefiro fazer ali pelo Google Docs para ficar tipo assim acessível para vocês. É, aqui está o link, tá? Eu vou deixar na descrição. Esse link aqui você consegue saber qual foi a taxa. Da Selic é, mensalmente e anualmente tá? Então foi aqui que eu peguei essas informações Para preencher lá a planilha E aqui através do investing Foi que eu consegui baixar os dados históricos De variação, tanto do BOVA11 quanto do IBOV Lembrando que o BOVA11, esse ETF Ele ficou ativo ali a partir de 2010, 2011 Então a gente só tem os dados até ali Então eu prefiro levar em consideração Que as compras nesse, nesse método operacional Ocorreu a partir dali E você vai entender, tá? É, quais as métricas, taxa de acerto, média de ganho é, desse operacional? Gente, eu botei esse operacional em comparação com o CDI e o IBOV, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas 90% dos fundos de investimentos do Brasil, tá? Do Brasil, eles não conseguem bater o CDI em, em uma faixa ali de 10 a 20 anos. São muito poucos os fundos de investimentos que conseguiram é, bater o, o CDI, tá, pessoal? São muito poucos mesmo, é, eu não sei, gente, mas a, a escola de, de, de gestores aqui no, no Brasil, não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Enfim, mas voltando um pouco aqui para o assunto que é um pouco mais técnico. É, esse operacional conseguiu bater. Conseguiu bater o CDI em uma janela de 10 anos e conseguiu bater o CDI em uma janela também de 20 anos de dados. Tá? E eu vou provar para você. Olhando aqui, é, entre 1999 e 2021, nós tivemos aí, no caso, é, 23 anos, né, pessoal? Levando em consideração aqui com 2021. No operacional, nós tivemos 21 anos positivos e 2 negativos. Ou seja, 21 anos que teve é, resultado... Não, perdão, pessoal. É, é porque ali está tá escrito errado. No caso, não são 20, 21 anos positivos, são 21 operações positivas e 21 as negativas, tá, pessoal? Dentre essas operações, tem as operações que ficou diretamente alocado em índice, né, no caso, é, no BOVA, tá, no ETF, e tem as épocas ali que ficou alocado em CDI. Então, quando entra ali na parte ali chamada ali taxa de acerto, está 91%, não significa que o mercado subiu 91%. Do, dos anos não, mas que dos 100% que deu entrada 91% teve uma rentabilidade positiva, levando em consideração que ele comprou a bolsa quando ele saiu, ele já entrou diretamente o CDI e eu vou explicar aqui mais detalhado eu peço que você fique nesse vídeo, não fique pulando o vídeo porque você não vai entender a lógica do operacional e depois você vai ficar perdido me fazendo perguntas básicas que tem aqui nesse vídeo para você, tá? É, quais as métricas? Taxa de acerto, média de ganho, média de perda, é, desvio padrão, etc Gente, é, se eu pegar aqui o IBOV, a bolsa, e pegar aqui o CDI O CDI é um, é um ganho contínuo né? Então todo mês vai estar ali uma taxazinha de juros que é com base na Selic né? Então o maior ganho foi de 25,13% e a gente pode até checar quando foi esse ganho, então a gente tem aqui a tabela, onde eu peguei e botei aqui é, a taxa Selic anual, tá? ou seja, ano após ano, qual foi a taxa Selic, e nós conseguimos ver aqui que em 1999, a Selic estava em 25.13, então por isso que eu coloquei essa métrica aqui falando que foi o maior ganho, e qual foi a maior perda? Na Selic não tem como você perder, mas eu levei em consideração qual foi o ano que teve a menor rentabilidade, e adivinha qual é? Exatamente. Agora, que no caso é o ano 2021, que é o ano onde a Selic é, ficou bem baixo, tá pessoal? Então se você pegar aqui ó, nessa janela de dados aqui em azul, você vai ver que o que teve a mínima aqui foi em 2021, tá pessoal? É, eles abaixaram aí a Selic aí pra 2%, 2% né? Então, meu, correria, né? É... Lembrando que aqui está 1,63, porque não terminou o ano, né? Nós estamos aí é, ainda em setembro, então até o final do ano a gente vai ver ali quanto é que vai ficar o total da Selic é, em, em rentabilidade. Tá, pessoal? Se você ver aqui o IBOV, o ano negativo, o ano que teve o maior drawdown, foi 44%, pessoal. É, então, assim, de fechamento a fechamento, 44%, tá, pessoal? Não significa que só caiu 44%. Ele chegou a cair mais de 44%. Ou seja, imagina, você fazer uma compra, seja de 5 mil, 10 mil, 100 mil, e você vê o seu capital, sabe, se deteriorar, né, 40%. Nossa, mano, deve ser... Ah. Quem tava no período da crise, né, que no caso agora foi agora da pandemia, sabe o que eu tô falando, né, então, boa sorte aí, né. Enfim, é, eu falo assim no sentido assim que... Quem ficou posicionado em ações aí nessa época de 2020, março, abril? Mano, não tem esse que ficou com carteira positiva, tá? Esse cara fica falando que, ah, eu tenho carteira positiva, meu, calma aí, calma aí. É impossível você não ter perdido algo. Você pode até estar tá com a rentabilidade muito alta, mas uma curvinha ali você teve no período da pandemia. Tem para onde correr. Então, assim, olhando a Selic em uma janela de 20 anos, eu percebi que... Ó, deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo... Uma janela de 20 anos, eu percebi que... Oh, olhando o IBOV, na janela de 20 anos, ó, oh, você vai perceber que eu peguei aqui, ó, oh, 1999, eu peguei aqui, oh, dia 1º... Oh, perdão. Opa. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui, ó, oh, 1999. Eu só tinha esses dados, tá, pessoal, porque o Invest não estava apresentando mais dados. Então, eu só consegui pegar os dois últimos meses do ano de 1999. Então, a gente não vai, não vai considerar 100% tá, esse ano. Tá? Mas a partir de 2000, 2000 para frente, né, que já são 21 anos aí de dados, a gente já tem um tempo suficiente para poder é, levar em consideração. Então você pega aqui o ano do, de 2000, eu fiz uma soma né, da rentabilidade é, mês a mês né, em porcentagem do quanto o mercado subiu ou quanto o mercado caiu. Levando em consideração é, a entrada na abertura do mercado e a saída no fechamento do mercado. Então, você vê aqui, é, janeiro, fevereiro, enfim, até dezembro, ficou aqui em menos 7,19. Então, eu fiz isso aqui anualmente, tá? Anualmente, anualmente, tá? É, Para mim ter esses dados aqui, que está aqui no lado esquerdo, pessoal, é, é só você pegar uma planilha e fazer a importação, tá? E quando você importa, você, pega, você importa aquele dado DSV, DSV, que é disponibilizado aqui pelo pelo Investing, né, é, que é um em ponto csv, né, ponto csv, tá? E aqui o CDI você pega nesse site aqui, eu vou fechar ele aqui também. Então você importa, né? Eu vou fazer uma importação aqui simples, só para vocês é, pegarem as manhas aí, né? Abre aspas, né? As manhas, né? <risos> Vamos lá, tô fazendo aqui importação, tal, tá? substituir planilha, pá, fiz a importação. Quais são os dados aqui que são importantes? Vou mostrar aqui para você quais são os dados importantes, tá? É, isso aqui pessoal, isso aqui são os dados importantes ó. A variação tá? esses aqui são os únicos dados importantes tá? Lembrando pessoal Que quando você, fazer, quando você baixar lá A planilha Você tem uma opção para colocar é, Por exemplo é, De 2010 a 2021 De cima para baixo ou de baixo para cima de, uma, de ordem crescente ou decrescente Então tem que lembrar de fazer isso Para já ter as informações aqui Para não ter que Filtrar, enfim, etc. Vamos lá para a planilha que já está pronta, então você percebe que aqui é os mesmos dados, tá? A diferença é que, que 2021 está aqui em cima e aqui o 2021 está lá embaixo, né? Então tem que botar nessa ordem de cima para baixo, tá, pessoal? Para ter os dados ali corretinho, tá? Depois disso, você separa de forma anual, você, você vai fazer a importação de forma mensal. Você manualmente vai ter que fazer é, o cálculo ali de forma anual tá? E você vai ter que criar essa tabelinha aqui Essa tabela aqui foi o que criei tá? Tive que fazer o duro aí para vocês né? Mas é rapidinho isso aqui, tem gente que faz aqui brincando Faz em 5 minutos Eu demorei um pouco mais porque eu sou meu tá? E no CDI não, no CDI eu já peguei no site, copiei, colei, beleza Então vamos lá Em uma simulação, ali com mil reais né, ali começando em 1999, eu fiz ali é, um cálculo da seguinte forma, eu peguei a rentabilidade do mês de 1999, do ano de 1999, né, e, e somei com o capital inicial. Então, eu vou fazendo isso até 2021, desde 1999 até 2021, para que aí eu tenha é, a rentabilidade acumulada, para me ver quanto foi a rentabilidade acumulada, e depois na, na coluna do lado, que no caso é a coluna E, eu, eu botei aqui é, uma soma total da rentabilidade é, mês a mês, tá que no caso deu 307, e já acumulada, começando com mil reais, o cara finaliza ali aí, com 8 mil reais, tá? é um resultado bem positivo já se a pessoa tivesse investido só em cdi deixado lá no cdi tá não tô colocando aqui renda fixa atrelada à inflação nada do pico cara eu não coloquei isso por quê porque eu sou justo tal tá? ia ficar um gráfico muito astronômico o resultado ia ser sabe porque a inflação estourou você sabe né então quando você faz tem um contrato ali para ganhar uns um juros e você atrela a inflação mano você ganha muito mais no longo prazo tá já é uma dica pra você aí, se você já tem um negócio tal, e você tem um contratozinho ali de juros tal tal, mano, adiciona ali o IPCA, que, aquele abraço, tá? Aquele abraço que vai dar bom, tá? É, inclusive, todos os contratos que eu faço, eu coloco ali o IPCA, tá, pessoal? Porque eu não quero é, desvalorizar meu dinheiro no longo prazo, né? Principalmente quando você faz um contrato de longo prazo, um contrato de serviço, qualquer coisa. Enfim, olhando aqui no CDI, tá? Até 2021... Nós tivemos aqui um, um retorno, é, a soma, mês a mês, de 288%, né? e acumulado aqui, meu, acumulado aqui, meu, a gente já sabe aqui que o capital aqui se multiplicou em 14, só para você ter ideia, ou seja, de mil reais virou 14 mil. E aqui tem o do operacional. O do operacional, ele teve, em juros simples, ele foi superior a mais de 70% em relação à bolsa, tá? E em juros compostos, ele teve uma multiplicação do capital em 24 vezes, tá? São 24 vezes de multiplicação. Então, meu, é quase, vamos dizer assim, abre aspas, né? Em relação à média total, é quase 100% ao ano, tá? Sobre o capital inicial. Lembrando que não vai poder... Não, aqui não está levando em consideração você fazendo novos aportes. Não, aqui está levando em consideração você fazendo uma, um, um reinvestimento, tá? reinvestimento, reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo ou seja, começou com 1.000 você teve uma rentabilidade de 40% em 1999 então virou 1.400 aí esses 1.400 investiu de novo aí teve uma rentabilidade de 17% aí virou 1.650 e aí vai até o final tá pessoal? então já falei sobre as métricas já falei sobre os dados já consegui provar para você aqui que o operacional teve uma maior rentabilidade tá? eu não estou falando da boca para fora tá? aqui são os dados essa planilha vai ficar disponível para você poder acessar se você pegar aqui é, o gráfico de performance, você vai perceber, ó, ó, o CDI, como é lindo. Lindo, né, cara? Só sobe, só sobe. Mas é, tem que ter paciência, né, pessoal? O negócio é ter essa paciência aí de ficar 10, 20 anos posicionado, né? É, não é que eu não tenho, mas eu, eu vou ter a oportunidade de ter, né? Porque eu sou muito novo, né? Aqui é a bolsa, né? O cara que comprou bolsa aqui, meu irmão, vixi, eita, meu... É um sobe, desce, vai e vem Você pode perceber aqui que nesse período aqui ó, Entre 2008, que foi ali onde teve o crash né, Onde teve a crise atré, Até 2017 Pô, o cara ficou quantos anos aqui? O cara ficou nove anos Perdendo Ou seja, o cara que investiu em 2008 Se ele não conseguiu ali Pegar boas ações, se ele investiu assim diretamente na, No ETF Cara Lamentável, tá pessoal? Lamentável Lamentável mesmo. Mas enfim, voltando ao assunto, vou até tomar um café aqui. Cadê meu café? Eu já tomei o um café que eu nem lembro. É, voltando ao assunto, tá? É, e aqui é o operacional. Ou seja, aqui tem tanto operações na bolsa, quanto é, rentabilidade ali no, no CDI, tá, pessoal? Então vamos lá voltar para o PDF, tá? Onde eu vou falar como executa operacional. Porque eu não falei no início? Porque tem muita gente que pega a informação e sai do vídeo. Então, o cara que sai do vídeo rápido, que fica pulando o vídeo, ele não vai saber. Beleza? É, eu sou desses mesmo. Eu sou desses. O operacional, pessoal, ele funciona é, fazendo uma revisão anual. Então, anualmente, você vai ter que olhar ali e ver se, se vai ter que fazer uma nova operação né? ou seja, comprar a bolsa ou não. Vai se manter no CDI. Tá? Ou, se você já tiver comprado bolsa, você vai vender bolsa e ir para o CDI. Isso tá? aqui é um exemplo é, hipotético, educacional, com foco no conteúdo. Tá? Então, a execução é assim. Execução no BOVA, no primeiro pregão do ano seguinte a qualquer ano negativo. Ou seja, esse ano de 2000, vamos supor que o ano passado, 2020, foi negativo. Então, como lembra do que eu falei para você no início? O objetivo é o quê? Comprar na baixa e sair na alta e ir para a renda fixa. Então, se, esse, se ano passado foi negativo a bolsa, então teoricamente a gente ia comprar janeiro de 2021, entendeu? E surfar o ano de 2021. Quando, a gente, quando finalizasse o ano de 2021, nós ia fazer uma nova análise, ou seja, uma nova revisão e verificar. Se 2021 a bolsa fechar negativo, então a gente vai continuar posicionado ali, em, abre aspas, é, na compra em BOVA. Você entendeu? Vocês entenderam? Caso feche positivo, aí a gente vai sair da bova e vai para a renda fixa, porque a gente vai levar em consideração que a bolsa vai fazer uma correção. Então, se você comprou na baixa, o mercado subiu, você teve sua lucratividade, a pessoa vai sair e vai para a renda fixa. Então, por isso que esse operacional ele teve essa rentabilidade. Comprou na baixa, sai na, aí sai na alta. Quando chega na. Vamos vamo comparar aqui os dois. Aqui, pronto, aqui, a melhor coisa: 1999 comprou. Teve a rentabilidade, saiu. Aí nesse período aqui ficou em renda fixa, o mercado aqui ficou de lado. Aí comprou nessa época aqui, ó, nessa época. Ou seja, você vai participar, abre aspas, né? O operacional ele participa é, de praticamente todas as altas do mercado, tá? E a, aqui está a prova óbvia, e nos períodos onde o mercado fica consolidado, como esse período aqui entre 2008 e 2016, 17, que aí são quase por 9 anos, 10 anos aí de mercado paradão né, em relação ao, topo, ao último topo histórico e aonde ao, o mercado estava atual, esse período aqui tu vai ficar em renda fixa. Normalmente, quando a bolsa ela não está subindo muito, é porque a taxa de juros está alta. Então, eu particularmente, eu, eu, não, eu não investi, pessoal, no mercado enquanto a taxa de juros estava alta, tá pessoal, eu não tinha esse conhecimento. Né? Mas, pô, é, às vezes você vai preferir o quê? Ganhar 10% ao ano, né, em um determinado investimento, ou tu vai arriscar os seus 10% em renda variável no mercado que só cai. É melhor pegar aquela garantia. Então, esse é o prêmio de risco que a pessoa tem. Né? Então, tem que fazer esse cálculo de prêmio de risco para ver se vale a pena, tal, etc. Eu posso falar sobre isso em um outro vídeo. Tá, pessoal? É, então, aqui, ó, ele participa praticamente de todos os movimentos de alta. E, e é fazendo isso, pessoal. O mercado fechou em baixa no ano. Vai fazer uma compra. Se no próximo ano continuar em baixa, vai fazer uma compra e continuar posicionado, tá? Lembrando que não é para fazer preço médio. Anualmente é uma revisão nova, revisão nova. Ou seja, se você está na operação, você vai sair dela e entrar em outra, entendeu? É, esse é o exemplo do operacional é, aqui que eu estou apresentando para vocês no backtest. Ele vai sair de uma operação e entrar em outra, mesmo que seja na compra, também. Tá? E quando ele for para o CDI, ele só vai para o CDI normalmente quando ele já teve uma rentabilidade. Então, ele teve um upside na compra, ele sai para o CDI porque ele considera que o mercado vai corrigir. Beleza? É, e ao contrário, para pular para o CDI, né? Ou se manter no CDI no primeiro pregão do ano seguinte de qualquer ano positivo. Ou seja, é, vamos supor que 2020 foi positivo, você estava posicionado na compra. 2021 é renda fixa, pai. aquele abraço. Não importa se a Selic está 1%, se está 50%. Meu, o negócio ali já teve seus períodos tanto de Selic em alta quanto em baixa. E está se posicionando do mesmo jeito. É, pessoal, a Bolsa, nos longo dos 40 anos, ela não, ela não ganhou do CDI, tá? Ela não ganhou do CDI. E, e, e é muito claro aqui, ó, em verde, está aqui o CDI, tá? Ao longo de... Mas nem é 40, aqui está 20, tá? reinvestindo no capital. E, e em laranja está aqui o IBOV. Você perceber que pô, existe um, um spread aqui muito grande, né, pessoal? Existe um spread muito grande. Então, por isso que a maioria dos fundos de investimentos, de ações, eles não conseguem é, bater o CDI, tá, pessoal? É exatamente por isso. Porque essa renda de juros compostos, cara, é uma bola de neve enorme, tá? Em roxo, aqui é a compra ali, né, no mercado de renda variável, após um ano negativo, ou seja, comprando na baixa. Então, você vai perceber que, que ó, um detalhe é, muito importante, um fato interessante, é que apesar do Ibov ele ter perdido feio por CDI no agregado, como você pode perceber ali, ele ganhou com força do CDI nos anos subsequentes, após os anos é, negativos. Tá, pessoal? Então, por isso o algoritmo ele bateu, bateu, tanto o Ibov quanto o CDI, porque ele se posicionou nos dois, né, tanto em renda fixa quanto em renda variável, no momento certo, entendeu? Ou seja, comprou na baixa, saiu na alta, e é o que os players inteligentes, né, pessoas que, que realmente ganham no mercado financeiro faz, tá, pessoal? Quem não faz isso, o cara que fica comprando aí na alta, toda, toda afabadinha, mano, é só pedir o imposto de renda dele aí que você já vai, você vai, você vai ter um susto, tá? É, aqui está o gráfico, tá? Aqui é o retorno acumulado do IBOV em um ano negativo versus o CDI como um custo de oportunidade. Ou seja, vai se posicionar no IBOV, na baixa, e como custo de oportunidade, por não estar tá dando uma operação, vai ficar ali no, Ibov, no, no CDI. Só rentabilizando ali mensal, né? <risos> só rentabilizando mensal. E tá aqui a planilha pra vocês verem e testar e fazer backtesting, tá pessoal? Aqui no canto esquerdo aqui tem tanto... eu fiz, eu fiz dois, dois períodos, tá pessoal? Eu fiz tanto de 1999 a 2021, mas eu também fiz de 2011 só com o BOVA11, só com o ETF BOVA11 Até é, o ano agora de 2021 atualizado, totalmente atualizado ali em relação também à, à taxa de juros é, mensal e, e é isso aí galera não tenho muito mais o que falar, né, pessoal? Contra fatos, não há argumentos. Ah, Jonathan, mas é, garante, é, resultado passado não garante resultado futuro. Eu concordo. Inclusive, não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. Mas eu prefiro é, ser um pouco mais humilde e, de certa forma, é, me apoiar nesses operacionais que tem 20 anos de dados, 20 anos comprovando o resultado, do que, ser, do que querer ser o bonzão e achar que, ah, não, eu sou inteligente e tal, eu sei os melhores investimentos, e dar a cara no mercado e fazer o que 95% das pessoas físicas faz no day trade, que é o quê? Perder dinheiro, né? Day trade é uma máquina de, de fazer os caras perder dinheiro, né? E os caras não aprendem, né? E o pior é isso. Então, pra você vê, eu tenho um monte de conteúdo aqui nesse curso, né? É, estratégia de swing trade, de day trade, de position, tudo. Mas nenhuma eu tô fazendo recomendação de investimento, nenhuma eu tô sendo, é, iludindo ninguém, entendeu? Então, como, como eu tô assim, é, fazendo da forma correta, muitas pessoas não vão utilizar, né? Não vão nem parar para estudar. porque Porque o que elas querem é, é a ganância, né? Elas querem coisa que façam altas rentabilidades, 100% ao mês, sei lá o quê. Mal a pessoa sabe que é, é aquele pouquinho mensal que faz uma bola de neve grande no final do, do, dos tempos, aí, né? no final da, das contas, né? quando a pessoa vai se aposentar, enfim, etc. Gente, sobre aquele, sobre aquele investimento que se multiplicou em, 20, em 24 vezes é, anualmente, aqui foi só reinvestindo, tá pessoal? Só reinvestindo. Agora, imagina, supondo que eu fizesse uma aplicação. Eu coloco, eu compro mil reais em bolsa, tá? E vamos supor, é porque vai dar condição de cada um, tá pessoal? Vou, por isso que a planilha vai ser disponível para você, para você fazer... As suas alterações. Ah, Jonathan, eu não quero comprar em tal período, eu quero comprar em Céu, eu quero fazer backtest, eu quero fazer estudo. Mano, a planilha tá aí para você estudar, para você se virar, entendeu? Para você se virar. Mas vamos supor aqui que a cada um ano eu vou aportar 5 mil reais na bolsa. Qual seria o resultado ao longo de 20 anos? Contrafatos, não há argumento, né, pessoal? Contrafatos, não há argumento. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Vou finalizar o vídeo para não ficar mais longo do que ficou. Normalmente, tem vídeos que eu consigo ser mais, mais objetivo e tem vídeos que não, né, pessoal? Esse aqui é um operacional que eu gostei muito. Né? É, eu fico muito animado quando eu encontro coisas muito é, rentáveis, né? coisas positivas. Né? Beleza que não tem aquela rentabilidade, tudo grandona anualmente, né? Mas, no longo prazo... Né? Eu acho que você tem que pensar no longo prazo, né? Principalmente se você for pai de família, se você for uma pessoa, é, se for CLT, né? Então, você não, você não dá para contar com o seu trabalho daqui a 10 anos. Eu não consigo contar com o meu trabalho daqui a 10 anos. Como é? Então, a gente não tem uma instabilidade, não existe estabilidade né? Então, por isso que a gente tem que investir, tá? Diversificar. Tamo junto, valeu.